Como fazer vitamina de banana? Sem açúcar, sem o leite, sem a banana, sem o litificador e sem a energia. Jeito mais fácil e prático. Será que vai aparecer?